Você sabia que os substantivos abstratos derivados de adjetivos, aqueles que em português terminam com ad, em italiano, na maioria das vezes, terminarão com ta? Tá", felicidade, é, humildade, felicitar, humilitar. Além disso, que eles são invariáveis, singular ou plural, ficam iguais. Por exemplo, possibilidade, una possibilità, tante possibilità. Vim aqui desejar o meu feliz 2021 e inserir nos meus votos tantos desses substantivos para que você possa memorizar. Aí vai. Alguro que o nosso 2021 seja colmo de felicidade, prosperidade, bondade, humildade, possibilidade e que tutte le nostre atividades sejam no Ci portino bei risultati pieni di intensità che la nostra realtà sia priva di aggressività e di crudeltà e che dio abbia pietà dell'umanità perché da sempre ci dimostra insieme alla sua autorità la sua bontà benignità affidabilità cordialità affabilità che il nuovo anno ci porti gioia pace e serenità e tanta tanta salute. Questo è il mio augurio a tutti noi. Felice 2021!